agora agora que tá dando pra ver que ela tá lá, ela tá mais, mais de cima e a parte de trás tá correndo cascaio então é uma beleza e lembrar o pessoal aí que se tiver interesse aí das variônicas aí a descrição tá embaixo do vídeo E lembrando aí que logo nós vamos ter um par de vídeo muito bom aquela parte ali onde a água desce embaixo, a areia vai montuando ali, ó. Tá vendo que tá dando para ver. Olha tá lá, tá dando para ver que a areia tá ficando, a água já tá escorrendo pra esperar, que já começou a levantar um monte para rir. Isso aqui quando levanta o monte mesmo, o monte fica na metade da torre. Então é muito interessante Aí o pessoal aí Que ainda não foi no, no Lugar onde joga areia Do barco para cima Esse aqui é o que joga ah, O cascaio vai sair na traseira a areia vem pra frente e lembrando os amigos aí que nós vamos ter um par de vídeo bom aí agora em sequência aí parece que a chuva na grossa assim quando está chovendo muita pedra Ah, olha lá, o cacainho vai descendo lá, o cacainho do outro vai tudo lá pra trás é legal, até gostoso o barulho, o barulho aqui, que você ficar chutando o barulhinho, lá até as olá pessoal é para se inscrever no canal deixar o like também nós já vamos encerrando Aí a gente vai a continuação no vídeo gostou nós vamos filmar pra cá um pouco para você ver um monte de caçai que tem, tem cascais não é caçai mesmo montanhas caçai aí pegar do pé dela até ela não sopa que dá para encher uma, nada, nada umas 200 carretas de caçai <coughs> lembrando aí o pessoal para não esquecer que ver o vídeo aí não esquecer de se inscrever no canal aí dá uma força aí pro canal para o canal poder crescer nós estamos filmando bem lento aqui até chegar lá na boca lá em cima que essa boca já está com uns 8 metros de altura Boa tarde, amigos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui mostrando como é que é que, que tira lá do porto, como é que ela manda pra cima e vem pra peneira pra ser coada. Então aqui nós estamos subindo a, a câmera e ela vai caver e a água, cai embaixo e vai juntar em cima. Lá tá, tá a carregadeira mística, é uma 75. O operador dessa, da máquina é o Wether e... Essa vez nós vamos mostrando aqui, ó, que está tirando o cascai Ele pega o cascai que cai lá do outro lado, que cai do ralo e joga no monte lá em cima Então vamos aqui O operador é o Wether Vou mostrar pra vocês aí como é que funciona aqui na, no porto de areia, que é onde nós tiramos areia. Dá o pessoal ver como é que funciona. Lá em cima da boca. Ele vai descendo. Agora ele vai lá. Ele já vai lá, ele vai pegar a marca, sai, que vai caindo na parte de trás. Ali na frente tem a peneira, lá na boca, em cima Tem a peneira Lá tem a peneira que lá o pedras pedra grande, lá o cascaio grande, corre para trás e a areia acima vem junto com a água para frente Vamos mostrar para vocês como é que funciona Vamos pegar em Deus aqui embaixo, que ela caindo Nós vamos levantando a máquina devagarzinho Até chegar lá em cima lá em cima onde está a peneira agora nós vamos vaiar a máquina ali e a máquina vai levando, ó agora ela vai despejar esse cascais lá eu fiz uns vídeos também mostrando aí como é que é o cascais o pessoal ver como é que é o cacaio então agora nós vamos continuar o seu tomando aqui vamos mostrar um pouco do lado ali trai ela mais aqui do lado Vou parar um pouco a máquina na boca lá em cima, na peneira Lá é onde pega o cascai e corre para trás aquela biquinha que tá correndo lá atrás é o cascai Já já nós vamos fazer o vídeo lá Aqui ela desce, vem descendo, descendo, descendo. Aqui ela cai embaixo aqui, ó. E aqui embaixo onde ela cai é onde vai juntando areia. A água vai descendo aqui, ó. A água vai descendo embora. E a areia vai ficando ali dentro. Agora tá abaixo aqui, tá quase sem areia nenhuma aqui, porque carregou as carretas cedo. E agora... É que nós vai... agora nós vamos filmar ela mais do lado aqui ó Dê os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí para que o canal possa crescer também o pessoal ver o que é o dia a dia aqui do porto né aqui é barco para cima quer que agora vamos fazer o vídeo lá do barco e mostrando aí pro pessoal como é que funciona aqui no porto e também a nossa, a nossa carreta vem pegar areia também estourou o pneu, dá o sorvão lá, o marquinho lá arrumando o pneu essa que é a que leva areia lá para o nosso depósito vai para carregadeira ela vai lá, tira o cascai e vai jogando o cascai fora Agora nós vamos mandar para lá e nós vamos fazer o vídeo lá na. Nós vamos fazer um vídeo lá na, na, na onde sai o cascai. A pata tá trabalhando lá. O operador é um carabão, é o Eder o cara tem muita prática na máquina não força a máquina, trabalha com ela sossegadinho é cara excelente agora nós vamos lá onde sai o cascai Essa biquinha que fica em cima ali, ó. Aquela ali é que desce o cascaio pra baixo. Ó. Aonde tá o cascaeiro ali, ó. Então, ó, Agora nós vamos filmar bem perto dela. ó, o cascaio caindo lá, ó. Lá onde desce o cascaio. O Cascai desce tudo por ali, ó. Cascai desce moiadinho aqui Vê olha onde tá pingando não o cascai ali, ó você quer pegar a pedra bonita, só olhar ali passar em boiado olha lá, o cascai até pulou para cima uma pedra da outra eu dei um pouco de zoom, porque é para poder estar mais mais fácil de ver, né? lembra os amigos aí, para se inscrever no canal, deixar o like para que o canal possa crescer nós vamos sair daqui, porque a pedra aqui ela bate e vem na cara da gente Olha o de passar que tá saindo agora, ó. ó. Bom, boa tarde, sou Maurício Malcoca. Hoje eu vou fazer uns vidinho um vidinho aqui da zoar Que é um material que nós produzimos ele